Um, pessoal, o que que eu falei eu ver. Desculpem por eu, por eu não ter estar a falar, estava ocup, ocup, ocup, ocupado a fazer isto, beleza, aqui, né? E eu notei que eu fiz rápido, eu notei, eu sei. Porque viram lá que tinha Vocês sabem o programa Portanto não Vocês sabem porque é que eu Tinha pior de nenhuma Bem Isto Eu vou eu, eu vou assim Eu vou vos ensinar uh, Como fazer um Tsunami sem url de EDIT Estão a ver que já fizemos Tsunami Mudou, mudou, mudou Pai aqui, fiz aqui Isto vai um pouco E... Tem... Eu um bocadinho aqui Partiu isto Partiu isto um pouquinho assim Olha... Assim... Assim... Partindo disto... Pronto... Bem... É só preciso... Instalar o Chat Engine Olha assim Aqui opa, xiet, Só shit Clicam aqui Neste ícone Cliquem Cliquem em sim Claro Depois de estar instalado Clicam em assim. E agora Tem que ir aqui Neste E depois o Minecraft é uma coisa muito importante. Minecraft é este aqui: Open. E depois em o Speed Hack. Que é assim. Depois agarram aqui. Estão a ver. Agora estão a andar rápido. É Speed Hack. Estão a ver. É assim que se faz o tsunami: sem o Didit é tão fácil, mas leva tempo, né? Ó, oh, está ali uma vila por si. Bem pessoal e isto deu uma ideia, portanto, já volto.